Manifesto contra o trabalho, parte 14 O trabalho não pode ser redefinido Os serviços indiferenciados, diretamente prestados a um particular, podem aumentar não só o bem-estar material do indivíduo, mas também o bem-estar imaterial. Assim, um prestador de serviços aumenta o bem-estar do cliente ao assumir o trabalho que este teria de executar. Em simultâneo, verifica-se um acréscimo do bem-estar do prestador de serviços, uma vez que essa atividade faz crescer a sua autoestima. Exercer um serviço indiferenciado e personalizado é melhor para a psique do que estar desempregado. Relatório da Comissão para as Questões do Futuro, dos Estados Livres da Baviera e da Saxônia, 1997. Atente com firmeza ao conhecimento que vai sendo comprovado no trabalho, pois a própria natureza o confirma e lhe dá o seu consentimento. No fundo, não tens outro conhecimento além daquele que adquiriste pelo trabalho. Tudo mais são apenas hipóteses do saber. Thomas Carlyle, Trabalhar e não desesperar, 1843 Após séculos de domesticação, o homem moderno já nem consegue imaginar uma vida para além do trabalho. Enquanto princípio imperial, o trabalho não só domina a esfera da economia em sentido estrito, como impregna toda a existência social até os poros do dia a dia e da existência privada. O tempo livre, que é literalmente um conceito prisional, há muito que serve para renovar o estoque de mercadorias, garantindo assim a necessária venda das mesmas. Mas fora do escritório da fábrica, a sombra do trabalho estende-se sobre o indivíduo moderno muito para lá desse dever interiorizado do consumo de mercadorias como finalidade autotélica. Logo que se levanta do sofá em frente da televisão e começa a agir, qualquer coisa que faça transforma-se numa espécie de trabalho. O praticante de jogging substitui o relógio de ponto pelo cronômetro. A engrenagem Fabril tem o seu renascimento pós-moderno nas máquinas cromadas dos ginásios e os trabalhadores em férias fazem nos seus automóveis tantos quilômetros como se tivessem de realizar o objetivo anual de um motorista profissional de longo curso. E até mesmo o poder se orienta pelos formatos DNI, da investigação sexológica, e pelos padrões de concorrência das fanfarronice dos talk shows. Se o rei Midas ainda achava que era uma maldição o fato de transformar em ouro tudo aquilo que tocava, o seu moderno companheiro de sofrimento já ultrapassou esse estádio. O homem da sociedade do trabalho já não consegue sequer perceber que, graças à equiparação de todas as coisas pelo padrão do trabalho, todo fazer perde seu sentido especial e torna-se indiferente. Pelo contrário, o que acontece é que ele só se confere sentido, justificação e significado social a uma atividade qualquer precisamente através dessa equiparação à indiferença do mundo das mercadorias. Por exemplo, com o sentimento com o luto, o sujeito do trabalho não sabe o que fazer. Todavia, a transformação do luto em trabalho do luto transforma esse corpo estranho emocional no valor conhecido, mediante o qual pode estabelecer troca com seus semelhantes. O próprio sonhar torna-se trabalho do sonho. O conflito com uma pessoa amada passa a trabalho da relação, e a convivência com as crianças torna-se em um trabalho educativo. Todas essas atividades são assim privadas de realidade e tornadas indiferentes. Sempre que o homem moderno insiste em fazer algo com seriedade, tem na ponta da língua a palavra trabalho. O imperialismo do trabalho traduz-se, portanto, na linguagem do dia a dia. Não só estamos habituados a empregar inflacionadamente a palavra trabalho, como também a usá-la em dois planos de significação completamente diferentes. Há muito que trabalho não significa apenas, como seria pertinente, a forma de atividade própria da sociedade capitalista, dentro da engrenagem da finalidade autotélica. O conceito tornou-se igualmente sinônimo de qualquer atividade com objetivo, e desta forma apagou o seu rastro. Esta falta de precisão conceitual prepara o terreno para uma certa crítica, bastante corrente, mas muito pouco fiável, da sociedade do trabalho, Crítica que opera, precisamente, ao contrário, isto é, a partir de uma interpretação positiva do sentido do imperialismo do trabalho. Acusa-se a sociedade do trabalho, precisamente, de, com suas formas de atividade, não conseguir ainda um domínio suficiente sobre a vida porque concebe o trabalho de maneira alegadamente demasiado restritiva, excomungando moralmente do respectivo âmbito o trabalho individual, ou autoajuda, trabalho doméstico, ajuda de vizinhança, etc., para apenas aceitar como verdadeiro trabalho aquele que é remunerado segundo os critérios do mercado. Assim, uma reavaliação e uma ampliação do conceito de trabalho deveriam eliminar essa rigidez unilateral e a estratificação hierarquizada dela decorrente. Esta forma de pensar não visa, portanto, a emancipação das coerções dominantes, mas apenas uma correção semântica. A crise ineludível da sociedade do trabalho deveria ser solucionada pela consciência social através da elevação efetiva à nobreza do trabalho das formas de atividade até hoje consideradas inferiores e marginais à esfera da produção capitalista. Só que a inferioridade destas atividades não é apenas o resultado de uma determinada visão ideológica. Antes pertence à estrutura fundamental do sistema de produção de mercadorias e não pode ser superada por simpáticas redefinições morais. Numa sociedade dominada pela produção de mercadorias enquanto finalidade autotélica, só pode valer com riqueza verdadeira aquilo que puder ser representado sob forma monetarizada. O conceito de trabalho determinado por este contexto brilha imperialmente sobre todas as outras esferas, mas de fato apenas de um modo negativo, na medida em que revela que elas são dele dependentes. Assim, as esferas externas da produção de mercadorias ficam necessariamente na sombra da esfera da produção capitalista, porque não entra na lógica abstrata empresarial da economização do tempo, mesmo e precisamente quando são necessárias à vida, como no caso da esfera segregada, definida como feminina, das atividades domésticas, da prestação de cuidados individualizados e etc., uma ampliação moralizante da esfera do trabalho, em lugar da sua crítica radical, não apenas encobre a realidade do imperialismo social da economia produtora de mercadorias, como se adapta da melhor maneira às estratégias autoritárias da administração da crise por parte do Estado. A exigência, vinda dos anos 70, de reconhecimento social do trabalho doméstico e das atividades do terceiro setor enquanto trabalho plenamente válida, começou por especular com a ideia das prestações financeiras estatais. Mas o Estado, em sua crise, vira o feitiço contra o feiticeiro e mobiliza o impulso moral desta reivindicação no sentido do famoso princípio de subsidiariedade, exatamente contra as expectativas materiais da dita reivindicação. O cântico celestial sobre as virtudes do voluntariado e do trabalho cívico não disse se pode ir depenicar alguma coisa ao tacho das finanças do Estado, que anda bastante vazio. Antes funciona como álibi do recuo do Estado em matéria social, dos programas de trabalho forçado em curso e da tentativa mesquinha de transferir o peso da crise principalmente para as mulheres. As instituições públicas abandonam os seus compromissos de ordem social e substituem-nos por um apelo à mobilização de nós todos um apelo simpático e sem custos, de preferência que seja a iniciativa particular de cada um a combater a miséria própria e alheia, e basta de exigências materiais. E é assim que uma manipulação acrobática do sacrosanto conceito de trabalho, apresentada enquanto programa emancipatório, abre as portas de par em par a tentativa estatal de concretizar a supressão do trabalho assalariado pela eliminação do salário, conservando o trabalho na terra queimada da economia de mercado. Sem querer, o que se prova com isto é que hoje a emancipação social só pode ter como conteúdo não a revalorização do trabalho, mas a sua desvalorização consciente.